Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer pra vocês aqui o livro Queda dos Gigantes, primeiro livro da trilogia O Século de King Follett. que é um livro que tá na minha estante há, tipo, acho que vai fazer aniversário de um milhão de anos, e eu tava com medo de pegar, venhamos e convenhamos, tem suas 900 e poucas páginas, quase mil, quase mil não, quase novecentas mesmo, mas é um livro que eu tinha medo, tinha medo, medo assim, né, receio de pegar por ser tão grande, por ter preguiça, e por falar praticamente, especificamente sobre história, história que é uma disciplina que eu nunca gostei muito na escola, mas, segundo os textos que eu tinha lido sobre esse livro antes, a abordagem que ele dá aqui é uma coisa mais natural, vamos dizer assim. Esse livro aqui vai contar basicamente a história de cinco famílias que se passam em algumas cidades do mundo Londres, São Petersburgo, Washington, Paris e Berlim na época da Primeira Guerra Mundial. Ele vai começar como um prólogo de 1911, quando a gente vai conhecer uh, o que está por trás né, o que está por vir. E o livro vai começar, de fato, no primeiro capítulo, no ano de 1914, e vai até o ano de 1923, quando a guerra já tem terminado. Então o mundo todo aqui está sofrendo, né, meio que nessa tensão pré-guerra, se vai ter, se não vai ter, e os trabalhadores, eles estão buscando melhorias para suas condições de vida, para suas famílias e tudo mais, e as mulheres estão fortemente lutando pelo direito de voto. E esse é um dos temas que vai ser mais abordados aqui nesse livro, o que foi uma surpresa para mim, não esperava de jeito nenhum. Talvez quem soubesse, na verdade, do, da, da história imaginasse isso, mas eu como não sabia, não imaginava. Como eu acabei de dizer, esse livro aqui vai tratar muito da Primeira Guerra Mundial, mas também vai tratar quando aconteceu a Revolução Russa. E tanto a Primeira Guerra como a Revolução Russa e as batalhas pequenas que acontecem, né, nesse período, vão ser tratadas sob o ponto de vista de determinados países. O autor aqui, ele trata todos os eventos bélicos, né, os eventos de guerra, de uma maneira internacional, de modo que a gente sabe o que cada país, o que cada eh, comandante dos países estava pensando e como cada um resolveu a para que a gente possa formar esse, esse contexto geral do livro. Eu gostei muito disso porque ele vai abordar esses assuntos de uma maneira que eu não consegui aprender na escola com os livros didáticos. Por ser uma ficção, fica tudo muito mais fácil. E ele aqui vai abordar os personagens mais em sua essência, com a pobreza de muitos deles, as famílias como elas vivem, as expectativas que todos os personagens têm durante essa, esse período de tensão da guerra, como a vida deles vai ser quando a guerra acabar, se eles vão estar vivos ou não. E se os parentes deles que estão brigando, que estão lutando na guerra, vão voltar para casa, são os salvos, ou se eles nunca mais, vamos ver. Não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esse livro e pode comprar os outros dois livros da trilogia que eu ainda não tenho, mas um dia, quem sabe, os terei e os lerei. Nesse livro aqui é muito fácil o leitor se apegar aos personagens, Principalmente porque como se passa muito tempo de história A gente conhece muito dos personagens E seja por, pelos personagens em si, por eles serem carismáticos ou não Ou pelas causas que eles defendem Como o voto feminino, no caso de Ethel e Molde Que são duas personagens fantásticas aqui desse livro, ou então da luta pela melhoria da classe trabalhadora como é o caso de Billy. Billy é o primeiro personagem que a gente conhece desse livro, logo no comecinho mesmo, eu não lembro se é no prólogo, no primeiro capítulo mas ele tem só 13 anos então a gente vai conhecer ele quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a virar um homem para a sociedade e a gente vê o momento que ele vai se alistar, o momento que ele vai para a guerra e toda a vida dos personagens acontecendo dessa maneira Ken Follett, em algumas entrevistas, o autor ele disse que, ele disse não, ele primeiro, ele aborda aqui personagens reais personagens que realmente existiram, como Lenin, Trotsky, Lloyd George, e ele relaciona esses personagens da vida real com os personagens fictícios e, exatamente, todos os diálogos e todas as participações dos personagens aqui acontecem como aconteceram na vida real, e os diálogos são os mesmos que eles tiveram na vida real ou são diálogos que são possíveis de terem acontecido de verdade. Isso é um dos principais pontos que faz com que essa leitura, apesar de ser grande, apesar de ser densa, não se torne uh, chata nem mentirosa. Os fatos são de fato reais, os personagens fictícios só dão um que a mais para essa história. Deixa uma história muito mais atraente. E as 900 páginas desse livro passaram muito rápido. Comecei a ler, acho que eu li, se for contar, em 3 ou 4 dias, no geral. E é um livro que eu recomendo muito se você curte história se você gosta de livros grandes, livros que você conhece os personagens e esses assuntos de guerra, porque as cenas daqui também são descritas de uma maneira é, impecável. É um livro 5 estrelas, com certeza. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado em tudo que está rolando aqui no Elefantil. Literário. Valeu! Tem uma coisa de guerra, tu? coisa de guerra? Uma arma, uma coisa. Tem. Umas bombas. <risos> Sempre olho com umas bombinhas. <risos>